Então, Marcos, como a gente falou da outra aula, hoje eu trouxe algumas coisas a mais, mas é aquele esquema mesmo. Chegou um aluno, você, futuro aluno na verdade, for fazer a matrícula, né, você já vai dialogando, não precisa ter medo, ele mesmo vai te dando a, a direção de como você vai comunicar com ele, você pode usar todos os recursos ao seu dispor, né, seja paciente, não precisa falar alto, ah", gritar, igual algumas pessoas acham que é assim. Então você pode falar olhando para ele, sendo bem solícito, sem receio. Mas eu já vou te ensinar alguns sinais uhum. para você também não passar né, vergonha, ok? Legal, claro. Então a primeira coisa é cumprimento, né? Então, por exemplo, um bom dia, né? Uhum. Bom, Bom dia. dia. Isso. Se for uma boa tarde, né? Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Isso. Ou uma boa noite. Boa né? noite. Você cumprimenta. Oi, né? Um oi. Sempre é legal. Perguntar o um nome. Se você for perguntar seu nome. Seu, seu nome. nome. Isso. Então, perguntar pelos documentos, né? Que é uma das coisas importantes. Os documentos. E esse também é o sinal de identidade. Aí quando o aluno chegar, ele provavelmente vai querer fazer a matrícula. Sim. Como que ele fala isso? Ah, ótimo. Matrícula. Ele matrícula. vai falar assim, ó. Eu vim, matrícula. matrícula. Isso. Legal. E aí você vai pedir os documentos, isso. né? Os documentos. Documentos. Isso. Então, também é o um sinal de identidade. Identidade. Identidade é o isso. mesmo sinal. É o mesmo sinal de documentos. Legal. CPF. C. C P, P, F. Você dá, faz F. a datilologia, isso. Isso, legal. Tá? Então, o é vou de novo. O C, P, P, P, F. F. Isso. Legal. O histórico. Histórico. Histórico. Aqui, ó. Mexe os dedinhos assim. Ah, tem que mexer. Histórico escolar. Escolar. Isso, é porque é de história. Histórico escolar. Muito bem. Residência, comprovante de residência. Comprovante de residência. Comprovante de residência, legal. certificado de reservista, reservista, se for uh -huh. o homem, né? Sim. A eleição. De eleição. O comprovante da eleição. O comprovante eleição. da eleição. Ah, legal. Tá? E, e aí você vai cumprimentar, falar que ele é bem-vindo ao IFES. Como uh -huh. é que você falaria? Bem-vindo. Ah, bem-vindo, bem que também é o mesmo de bom, né? de bom. Perfeito, bem-vindo. Bem-vindo. Isso. Então, eu vou fazer para vocês nos sinais, os locais, no IFES, que tá. você pode indicar. NAPNE. na. você também vai escrever. Uhum. Até ter um sinal Sim. pro NAPNE, a gente vai fazer da datilologia, tá? tá? Aí, biblioteca. Biblioteca. Né? Ah, você legal. faz o livro, uhum. prateleira. Isso. Legal, biblioteca. É, muito bem. Uhum. Informática. Sala de informática. Informática. Né? Isso. A, a cantina, uhum. né? Cantina. Isso uhum. lá. A biblioteca, já falei. Uhum. O auditório. Auditório. Isso, auditório. Que é, Imagina aquelas pessoas todas Sim, sentadas de banheiro. Banheiro. Isso. Assistência estudantil. Você hum. pode mostrar pra ele onde é. Assistência. Uhum. Estudantil. Estudantil, Isso. Uhum. assistência. Isso. Estudantil. Aí. Diretoria. Diretoria. Uhum caso ele queira saber, né? Diretoria. Isso, a diretoria, onde é a coordenação do curso, uhum. coordenador. É o coordenador uhum. do curso. Do curso. Então, ó, coordenação do curso. Legal. E a enfermagem, né? Sala uhum. de enfermagem, por exemplo. Enfermagem. Ah. Aí você pode fazer sala lá da uhum. enfermagem. Sempre que eu quiser falar sala. Sala, sala. sempre que você quiser falar. Sala, então, enfermagem. enfermagem. Legal. Ok? Ok. Então eu acho que esse sinal já dá para começar a conversa. Já dá né? para começar. Então tá bom, Marcos. Boa sorte lá. Obrigado. Hein?